A fala do Bolsonaro hoje, que mandou cala a boca para vários jornalistas, né? se remete, né? faz lembrar a fala de um general, aí o tal do Newton Cruz, no dia 17 de dezembro de 1983, muita gente aqui nem deve ter nascido nessa época, mas as imagens aqui estão tão, tão vivas ainda. Vou mostrar para vocês aqui o... O um vídeo comparativo desse general Newton Cruz rebatendo aí uma pergunta do, de, um, de um jornalista e o Bolsonaro hoje, olha só que, que semelhança, qual, aliás, qualquer semelhança é mera coincidência. Isso aqui foi plena ditadura militar, hein? Vamos lá, vamos lá, 1983. Opa, amigo desconhecido, valeu, mandou um real aí no superchat, muito bom, obrigado, cara. Além de membro do canal, ainda ajuda aqui. Então vamos lá, vou colocar o vídeo aqui. Deixa eu falar? Pode falar, geral. Pode falar. É uma patifaria. Fala, Fole... cala a boca, não perguntei nada. É, é, é, é, é. Então cala a boca. Brasília, Pacata e Ordeira. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Brasília desliga essa droga então. Como é, por Deixa eu falar, pode falar, geral. Qualquer falar? semelhança, é uma pessoal, primeira é coincidência. Esse picareta desse Bolsonaro aí, projeto de é. ditadorzinho é. militar de é. merda. É. Mandou um cala boca lá para pro, é. pro jornalistas. É ele se reuniu Maria. ali, é. né, com na, na, ali no, na frente do cercadinho da boiada que ele sempre deixa ali. Ele estava falando, né, ele foi, chegou ali para falar sobre a agressão, né, as últimas agressões que aconteceram né, nesses últimos, é, nessas últimas manifestações, nada democráticas, diga-se de passagem, solicitando, é, reivindicando é, fechamento da STF, é, fechamento do Congresso Nacional, o é, que mais que eles pediam também? É... Então, enfim, volta da ditadura militar com Bolsonaro, intervenção militar com Bolsonaro. Ditador miliciano, Alex, Alex Silva falou aqui exatamente, é um ditadorzinho miliciano. E aí o cara veio para falar sobre isso daí, para dizer, não, não, não, não teve agressão nenhuma, e não sei o que. O cara faz uma agressão dessa. Para o Bolsonaro, agressão é, é só agressão física. Você tem que arrancar sangue de alguém, deixar alguém com olho roxo, braço quebrado. Senão não é agressão. Sendo que um dos jornalistas que foi, que foi atacado covardemente, levou chute, levou, foi, foi derrubado no chão. Aí o Bolsonaro falou, pô, teve, teve é, corpo de delito? Não teve. Então não teve agressão nenhuma. É isso que esse cara pensa. Esse cara é um cretino. E aí ele começou a falar sobre essa, essa nomeação, né, essa intervenção direta que ele está fazendo lá na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E aí ele começou a mostrar, a se exaltar, mostrar as notícias ali da, da, da Folha de São Paulo, chamou a Folha de São Paulo, jornalzinho, né, como ele sempre, sempre ataca, jornal lixo, não sei o quê. E aí os jornalistas querendo questionar o cara, né? Perguntar, ah, mas você, teve, fez, você, você fez alguma intervenção mesmo que aconteceu? O cara mandava calar a boca. É assim que funciona o Bolsonaro. Tem um outro, um outro trecho do vídeo aqui. Vamos ver então o Bolsonaro falando aqui sobre a intervenção. A sobre a na, na Superintendência da Polícia Federal. A vocês não são não loucos, loucos Isso é uma patifaria, é uma patifaria é Fora... cala a boca, não perguntei nada é. É. Um jornal é. patife é. e mentiroso Está saindo, é cala a boca, cala a boca Está é saindo de boca. É. diretor executivo A convite do atual, do atual diretor-geral eu tô tendo influência. O cara estimula. No, no, no mesmo momento que ele tá lá pra falar que, não, olha, não, eu não aprovo. O pessoal agredir jornalista, no mesmo momento que ele tá fazendo isso, na mesma circunstância ali, ele pega e faz uma agressão dessa e estimula as pessoas, o pessoal do cercadinho lá, o apoiador do Bolsonaro, tá lá, cala a boca, é seus seu, seu, seu jornalistas de merda. Cala a boca, deixa o presidente falar. Na mesma hora ele estimula. Esse cara é um, é um cretino, esse cara tem que estar na cadeia um cara desse! Esse, olha esse doido aqui! Olha só esse doido falando! Pensa sobre a Polícia Federal? Ei, amor, Vocês são loucos, louco? Isso uma, uma louca. Pativaria. Pativaria? é uma patifaria! Pati uma patifaria! Cala a boca! Não tem nada. É. O jornal patife! mentiroso! saindo... cala a o boca! Cala a boca! Nassarino saindo Diretor executivo ao convite do, do atual, do atual, diretor-geral! Eu tô tendo influência sobre. É um picareta! Pra... Bolsonaro é um picareta, sempre foi um picareta! Ele tá, aliás, essa atitude dele só mostra o desespero que ele tá. Ele tá totalmente desesperado, e a... a... Mais uma semelhança, aliás, com aquele, com aquele vídeo que eu mostrei, né? aquela comparação com o um vídeo de 1983, do tal do general Newton Cruz agredindo também, né? aliás, ali foi agressão não só verbal, mas foi física também, que depois ele pegou o jornalista ali com a chave de braço, até vou mostrar essa, essa, essa cena também que eu não mostrei lá no vídeo anterior. A semelhança é que a ditadura estava acabando, assim como o Bolsonaro está acabando também. Então, na, na mesma época que os, que os militares estavam desesperados ali, tendo que agredir jornalista para conseguir se, se manter, né? achando que estavam querendo se manter, que estavam conseguindo se manter no poder, Bolsonaro está a mesma coisa. Então a, a boa notícia é essa. O Bolsonaro está no fim também, está tá, tá, tá repetindo os mesmos absurdos que aconteceram numa ditadura brasileira aqui 30, 40 anos atrás. Mas tá no fim também, Bolsonaro. Seu fim tá chegando, seu desgraçado. Deixa eu ver se eu encontro aqui o outro vídeo. O vídeo do tal do general lá agredindo o cara. Já achei já. já. Achei. Tô bom de achar os vídeos aqui. Vou ver ó, mais outro vídeo aqui. Eu vou colocar minha cabeça aqui para vocês verem de melhor. Deixa eu aumentar esse remoto. Brasília pra e Ordeira, Brasília desliga essa droga, então. Vamos começar do zero, vamos lá. boca. Brasília pacata e Ordeira, Brasília desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Final, me o que o que o o Aí esses caras são machão, né? Quando tem um monte de capanga ali para servir para eles, aí eles são machão, pega o cara no braço, pede desculpa. A desculpa que esse cara tava querendo pedir, né? Tava, tava exigindo que o jornalista pedisse. É que quando o jornalista foi embora, né, ele desligou, ficou puto, desligou o microfone, já que ele mandou calar a boca. E foi que o jornalista chegou e falou: esse empurrão que ele depois empurrou, né? O general aí, o Newton Cruz empurrou o cara, né? Quando o cara desligou o microfone. E aí pegou, falou: fui empurrado com orgulho, tem orgulho desse, desse, desse empurrão. Foi só isso que ele falou. Que já tava no fim, já esses merdas aí. Aí o cara olhou, ouviu isso, ficou puto, falou, peço desculpa, peça desculpa aqui, eu sou machão. É o Bolsonaro, é igual um projeto de Bolsonaro isso daí. Aliás, Bolsonaro é um projeto desse merda aí, né? Foda isso, né? Foda, é brincadeira. As coisas se repetindo, cara, de novo, de novo a história se repetindo. É de esse cara aqui, ó, corajoso que só é corajoso com arma na mão, se chama covarde, exatamente, cara. Esses caras aí ó, são de tudo machão, mas com revólver na cintura, com um monte de capanga atrás. É Bolsonaro da vida também. Esses aí são tudo machão. Jéssica Pinafre, tínhamos tanto medo do PT transformar o Brasil em Venezuela, KKK, quem diria, hein? Que teríamos um palhaço como ditador. Verdade. Tava longe, viu? Isso aí é um dos arrependimentos que eu tenho, né? Que eu falava que a gente estava próximo a uma Venezuela com o PT e ainda ia, ia, ia precisar de muitos anos de PT para a gente virar uma, uma, uma Venezuela. Com o Bolsonaro em um ano só, a gente está mais perto da Venezuela do que, do que com 13 anos de, de, de governo petista. Então, imagina a situação. Pelo menos durante, a, durante o, o governo aí do PT, a gente nunca viu fechamento de... Tentativa, ou alguém falar em tentativa de fechar Congresso, fechar STF. Volta de ditadura militar. Com a Dilma, né? Seria essa a situação, né? Não, queremos voltar à ditadura militar, vai com a Dilma. É absurdo isso! Loucura, loucura, loucura. O Bolsonaro querendo nomear mais não sei quantos ministros do STF. É a mesma coisa que o, que o Maduro está fazendo lá na Venezuela. É a mesma coisa. O Felipe Blake aqui falou que aí sim, com vários machos em volta, eles são machões mesmo. É, exatamente, cara, exatamente. Rafael Nazaré, quando fala, né, cala a boca, aí vem os bois. Bu, é, é, é aquele lá falando, né, vocês viram? Vocês são loucos, vocês são loucos. Aí os caras ficam fortes lá. É lamentar, é vergonhoso, é uma vergonha ali que, nossa senhora, sem nem onde enfiar a cabeça.